Fala galera, beleza quem fala é Matheus? Hoje eu vou falar sobre o Honor Pop Um grupo J-Pop É, J-Pop Que se estreou na Coreia do Sul Então já vai deixando um like se inscrevendo no canal Porque isso é muito importante para o nosso crescimento E já vai passando no nosso canal parceiro Que é o Vitor Nunes, que ele é bem legal Eu o postando ele nos meus stories do Instagram E se você não me segue no Instagram ainda O que você está fazendo? Vai seguir Pausa o vídeo, vai seguir lá É, um 11 perdido Então, bora pro vídeo Honey Pop foi um J-Pop na verdade que estreou na Coreia do Sul. Aí tudo bem, elas lançaram um clipe, clipe que chama Bad é, que é uma onda bem assim, legal, bem onda, assim, bem diferente na verdade. A é uma musiquinha bem legal, eu gostei muito de ouvir. Só que, é, elas viveram tal, ganharam prêmios, ganharam popularidade na Coreia, só que depois que elas terminaram o contrato delas. Elas, simplesmente, as três integrantes, fizeram filmes adultos no Japão. Sim, filmes adultos no Japão. Eu sei que isso parece estranho, mas... É, isso aconteceu, elas três fizeram filmes no Japão adultos. E tipo, quando a Coreia descobriu isso, ficou muito bravo com elas e tentou cancelar as garotas. Mas um staff... É, daqueles programas famosos, disse que quem viveu o honey Pop pode cantar com confiança, porque as músicas delas eram tão sentimentais, tão fofas que não tinha essa mentalidade ruim que as pessoas têm sobre elas, sabe? E isso parece é, meio infantil da Coreia, porque a Coreia é rígida e também deixa passar algumas coisas, como um menino fez um vídeo sobre Blackpink que a Coreia proibiu elas de cantarem tais músicas. É, a Coreia é bem rígida nessas coisas, imagina um idol fizer um filme adulto, só que não na Coreia Tipo assim, se fosse na Coreia eu acho que não teria tanta coisa assim, mas já aconteceu sobre casos assim Sobre idols coreanos, já fizeram filmes adultos, já fizerem fotos promocionais E essas garotas, elas, coitadas, elas tinham saído da Coreia pra sair do país Fazendo o que elas quiserem da vida dela e mesmo assim a Coreia cancelando elas. Tipo assim, até uma membro que chama IuA ela criou um canal no YouTube onde ela dança Então vai pesquisar ela lá, conversa com ela, deixa o like no canal dela, escreve no canal dela Eu gostei muito do canal dela porque ela faz vídeos dançando, cara Tipo assim, os fãs gostam muito dela Tipo assim, eu acho que no Brasil tem um, um, uns fãs assim, sabe, bem adultos, não, não crianças mais Porque crianças agora gostam de Blackpink, BTS e tal E eu quero falar isso pra vocês se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Mas calma, que eu não acabei ainda. Eu quero falar aqui sobre o Honey Pop ter sido o maior grupo, assim, daquela geração. Porque os grupos da geração que a gente imagina é o K21, The Generation, e é, entre outros grupos, Big Bang. Mas o Honey Pop era um grupo bem, bem full, bem crush, sabe? Eu gostei muito de ouvir a música delas, eu me arrependo de não ter ouvido antes, eu me arrependo assim, de não ter acompanhado a carreira das garotas, porque quando você olha o MV delas, você vê que é uma coisa mais fofa, uma coisa mais adulta, mas não chega pro lado adulto, é como aquelas músicas que não deixam sexy, mas as letras são bem picantes, sabe? Só que Honey Pop não é isso. O primeiro MV dela foi muito bom. Gostei muito da música delas, cara. Gostei muito da estética do MV. O coloridinho. Parece aquela música catalena, sabe? Daquele trio que teve. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Já vai deixando um like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. E vai seguir o meu Instagram, o once perdido. Se você não me segue, pausa esse vídeo, deixa o like, se no canal e vai lá seguir o Once Perdido. Estou com a meta nesse canal de chegar a mil inscritos. Eu sei que eu tô com 142 inscritos ainda, mas o eu quero chegar a mil inscritos rápido. Então, adeus! Bom.